Bande Guru Pada Dandam Bhakta Sri Chaitana Prabhu Bande Nitha Nanda Sri Nanda Nandanang nandana Bande Radhika Charanadayam Gopijan Samayukam Binda Vana Bancha kalpataru taruvasya kipa sindhu bevacham. Patitanang pavunibhavaiṣna vibhyao namo namaha. Mukaṁ karoti bacha laṁ panguṁ laṁ parma-nanda-mādvaṁ. Vindāvai tu-sidevvai piyāvai keshvasa Shnavakti pade devi satva tva Narayana-namaskritta-nara-ncha-iva-naratama ncha iva naratama jayo mudira -ne Gauriya-patrasya-prakasa-necha -sh necha shadhanurakta guru bhakti yukta bhakti pramodaksh jagod varna dayam sadapari bhavagnam padam siva saranyam viita tihom puno tapa luhava dipotam bandhe mahapurushote charunar vinam yat pad pallavanokchanda manishataye Vespuriji, tu que me pegou dos morders. Puranan, Sri Krishna Chaitana, prafunita, nanda. Sri Adita, gada, gaura, bhakta, binda. Sri Krishna Chaitana, prafunita, Shiyadvaita-gadadharasivasadivhi gaura-bhakta-binda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Ram, Ram, Ram, Hare. Ajahnulam bitavujao kanaka budhato Sankirtanai kabitaru kamala yataksho Vishambaru vijabaru jogadhar palu Bande jagat priyakaro karuna yataro Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Rāmu Rāmu, Hare Hare Namāmi Gangi Tavapa Dupankajam Surā surair bandito divvarukam Bhuktiṃ ca muktiṃ cadada sinitam Bhavanurupena sadhanaranam Ganga taranga ramani kalapam Gauri nirantara vibushi bhagam Nara priya bhajavi shanatham Vági-sajushva-dane Lakshmir-jascha-chavakshashe Yasyaste-dai-sambhihi shinga mahambha Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Ráma Ráma Hari Hare Jeva-mai-se-kita-so-u-hi-dartha jani sude Jeva mai se hidartha sa -uh -hi jone gehe se jaya hati matso Na-priti-yukta-yava-dartha-syalokhe Gauriya -gosti Gostipati Gauriya shri shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Patakwa Prabhupada o Paramahamsa Jagatguru disse que a alma condicionada não pode enxergar seus próprios defeitos. A alma condicionada ela tem o desejo de encontrar ver defeitos nos outros. No dia Sarasvati o Paramahamsa Jagatguru disse que é a natureza da alma condicionada. Encontrar defeito nos eles outros. Eles não conseguem encontrar defeitos neles mesmos. E é por isso que eles nunca se corrigem. Eles não conseguem alcançar o Ser Supremo nem alcançar Bhakti. porque elas estão ocupadas em achar defeitos nos outros. Essa é a natureza da alma condicionada. Eu tenho um número defeitos dentro de mim, mas eu não quero vê-los. Não posso vê-los. Esse é o meu problema. So, need, eu preciso de alguém que aponte esses defeitos, como Guru, o Guru, como o Vaishnava. A alma condicionada, ela não consegue encontrar defeitos em outra e a outra alma condicionada pode servir a outra fazendo isso, não vai funcionar. Só o Guru pode fazer esse papel, só o Vaishnava. Eles são puros, eles não têm defeitos no coração. Então eles podem apontar esses pontos por conta do amor. Meu filho, se você está pronto para se retificar, então eu posso te ajudar. Porque depois da retificação, você pode chegar até Deus até Bhagavan. Antes de você se de retificar, você não pode chegar até Krishna. Como é que você vai chegar até Krishna? cheio de anartas, de defeitos. Esse tipo de problema material não é permitido na realidade transcendental de Krishna. Então como é que você pode ir lá nesse estado? Muitas vezes para o o Padre costumava dizer para a alma condicionada, foi o conselho principal de Prabhupada Batshidanta. Não tente achar defeitos nas outras almas condicionadas. Alguém está aí, por, talvez tenha um defeito ou outro, ou está fazendo coisas erradas. Você não tem direito de criticar a, criticar a ela ou a ele, porque você também está numa condição de, é, imerso na ilusão material. Porque se você quer encontrar faltas, então todas as suas as má qualidades daquela pessoa que você quer criticar vai vir para você. Quando a alma condicionada insulta alguém, ele se concentra nos defeitos daquela pessoa e essa imagem se forma no seu coração. Todos nós nesse mundo material, eles estão no oceano da qualidade material, das qualidades materiais. Guna mais sagra. Guna, sagar é o oceano. Esse é o oceano regido pelos três modos da natureza. Ninguém pode se liberar deles. Ninguém pode dizer, eu estou livre. Somente o Vashnava puro cujo coração está derretendo pela alma condicionada. Eles sempre querem dar tudo pelo Senhor Supremo, pelo Senhor Supremo. para o Senhor Supremo. Eles querem liberar todas as almas. Então eles têm o direito de nos corrigir. Então no Upadeshamrita, nas aulas sobre o Upadeshambhrita, Babaji Maharaj está discutindo um verso por muitas aulas, muitos dias. Se você prestar atenção nesses pontos analíticos, você ficaria impressionado de quão lindo eles são. Então, aqueles que são devotos puros, Goswamis, senhores dos próprios sentidos, isso significa Goswami. Eles estão controlando tudo, pois eles estão totalmente dedicados ao Senhor. Então, o famoso verso Vacha Mano Manosaha, Aquele que controla a ira e todos os outros impulsos da matéria. Ele, só ele, está na posição de controlar todo mundo, de corrigir o mundo inteiro, ensinar para o mundo inteiro. Ele pode guiar o mundo inteiro. Porque ele é um Goswami. Ele tem um poder de verbal, ele consegue controlar o que ele quer dizer. Ele sempre fala sobre o Senhor Supremo. Ele não fala sobre coisas materiais. O sintoma do sábio, se às duas da noite você acorda, Maharaj Deha Harikata, às duas da manhã, você acorda o sábio, ele começa a falar. <risos> ele não precisa se preparar. O Harikata que vem ao coração dele, vem de Goloka Vrindavana. Então, Urupa Goswami Pada Vá diz, Vachyovegam, aqueles que controlam a fala, aqueles que controlam a mente, todos podem confessar. Ninguém deve contar mentiras. Você acha que Cada um cada pessoa tem uma uma força mental uma força física então através da fala ou de qualquer outro é, sentido as pessoas querem desfrutar as pessoas não conseguem ficar nem sem desfrutar nos sonhos o, o desfrute para as pessoas é a própria vida e a própria alma. Eu posso dar para as pessoas de Shambhava desfrute também, mas espiritual. Desfrute material, Shambhava se nega a nos dar. Então vamos imaginar um cirurgião que é cortado pelo médico. Hoje em dia existem sofisticados sistemas de anestesia. Mas naquela época não tinha nem cloroforma, ou eles usavam só o clorofórmio, E antes disso não tinha nem cloroforma, as pessoas eram amarradas e o médico ia cortar a pessoa à força. Vejam como era a condição. O paciente ali poderia chutar o médico, não? O médico está fazendo alguma coisa para sará-lo, mas o paciente podia se revoltar e chutar o, cir, o, o cirurgião, não? Essa é a situação da alma condicionada diante do Guru. O Guru tenta ajudar e ela reage. Prabhupada. Um dia, quando ele tinha seis anos, sete anos, um parente pegou ele pela mão e levou ele andando para um determinado lugar. Não era muito longe, eles foram andando. O Prabhupada Bhaktisidanta era um menino pequeno. Era um parente, não está escrito quem era, talvez um tio, não sei, não está escrito isso. Mas esse parente pegou o braço do Prabhupada e começou a andar pela rua. Nesse meio tempo, o pequeno, o menino, Bhaktisidanta Sarasvati Taka Prabhupada, ouve um grito. E ele diz, quem está gritando? Ele pergunta, quem está gritando? Ele pergunta para o parente dele. O parente fala, você não sabe? É o hospital veterinário. Você não conhece é onde os animais, os pássaros são tratados. Não é um hospital comum. É um hospital para os animais. Então, esse parente está dizendo, é um cavalo. O cavalo gritando? Por quê? Por que o cavalo está gritando? Ah, talvez o doutor esteja fazendo alguma operação no cavalo? De verdade? Naquelas operações, os prédios não eram tão sofisticados e o cachorro, tá, e o cavalo estava gritando. Tinham cinco, seis homens segurando o cavalo com toda a força e o e o doutor operando a perna do cavalo. Mas o cavalo não conseguia entender que o doutor estava fazendo algo para o bem dele. Ele estava gritando como se o doutor estivesse matando ele. E Propada Bhaksidanta entendeu algo ali. Ele falou, essa é a condição da alma. A alma condicionada, se você quiser operá-la, operar o seu coração para te dar alívio, você fica bravo comigo. Eu sei. Tenho certeza que você vai ficar bravo se eu for operar seu coração. Ninguém quer receber um tratamento apropriado, eles vêm até a mim. Muitas pessoas vêm até aqui, mas eles não estão dizendo eu te dou 100% de responsabilidade e você opera o meu coração. Ninguém vem falar isso para mim. Porque é por isso que esse tipo de doença está enraizada, é uma doença crônica. É quase impossível encontrar solução para o condicionamento da alma que deseja sempre estar correndo de um lado para o outro. E eles procuram é, defeitos nos outros. Mas, se você, em é uma posição condicionada, quer encontrar defeitos em alguém, você tem que se concentrar. Não, você vai criticar até aquela pessoa. O rosto sim, sim. Daquele, daquele homem, o caráter dele, tudo vai aparecer dentro do seu coração. E você vai se associar com seus defeitos. Talvez você seja caído. Talvez ele seja mais caído que você. E todas as suas más qualidades podem vir até o seu coração. <coughs> Talvez você seja caído, mas ele seja mais caído que você. Uma pessoa muito é, difícil, um, um comportamento muito feio. Mas quando você o critica, o, as qualidades negativas dele passam para o seu coração e fazem você cair. Então a alma condicionada não tem o direito de criticar outra. Diz que todos estão no oceano da matéria, no oceano das misérias materiais. E Prabhupada diz. Eu não vou criticar, eu vou glorificar. Eu vou apreciar esse homem. Mesmo assim, é melhor não. Se você vai apreciar uma alma condicionada, você mesmo aí, mesmo assim, vai se concentrar nele. E ele não está purificado. Mesmo assim, mesmo querendo apreciá-lo é perigoso, porque todas as más qualidades que ele tem, mesmo assim, elas podem vir para o seu coração. A alma condicionada, na verdade, está sempre convidando defeitos Problemas para a própria vida. Então o Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer que não tente glorificar e nem criticar as almas condicionadas. Este mundo, este universo inteiro, Está feito de Prakriti e é controlado por Purusha, ou seja, energia material e a con o controle do Senhor, o controlador. Então, dentro do seu coração está esse Purusha, esse controlador, o Senhor Supremo, Paramatma, Superalma. Existe um outro desfrutador ali, Jivatma. E por que, que a gente chama jivatma nesse caso, de Purusha? Nesse caso, é uma crítica quase, é uma ironia, porque a alma condicionada quer dizer eu fiz, eu sou, eu realizei, então é por isso que já existem dois Purushas no seu coração, dois desfrutadores. Um é o desfrutador original, o Senhor Supremo, mas do seu nascimento até agora você nunca parou para pensar nisso, que no seu coração tem... Paramatma e Adivatma. e Paramatma só está observando. Ele observa de perto todas as suas atividades, ele está observando ininterruptamente todas, todas as suas qualidades. Se você faz qualquer coisa errada, dentro de um quarto trancado, ninguém vê. Paramatma está vendo. Você não pode se esconder dele, não tem como. O senhor está sentado no seu coração, não está? Como o computador, quando você faz um trabalho, de vez em quando você tem que apertar o botão para salvar, não é? Se o botão de salvar não está lá, tudo que você escreveu pode desaparecer, não? É? Então, Krishna salva tudo que você faz como um computador, você pode mentir, você pode dizer a verdade, é sua escolha, mas tudo está sendo registrado, de acordo com isso você vai receber um resultado na próxima vida. Prabhupada vai dizer, essa natureza, prakriti, o seu corpo também é prakriti, somente os os devotos puros, o corpo deles é divino. O seu corpo também é a natureza. É feito dos elementos. Os diferentes elementos da química estão todos dentro de você. Em uma determinada porcentagem. Tudo está dentro do seu corpo. Então o seu corpo também é natureza. Somente a sua alma. Somente maia faz você considerar que seu corpo é seu corpo. Essa é a bruxaria de maia, é o feitiço da ilusão material. Você é forçado a acreditar que esse, esse prédio é meu, esse corpo é meu, você sente isso. Se alguém fala besteira, você fica irritado. Então, mesmo que não exista uma conexão entre a sua alma puríssima, com a alma, com, essa, a alma, com essa, essa energia material, ela não está totalmente conectada, não existe essa conexão fundamental com a ilusão. Não existe uma conexão direta entre a alma e a ilusão. Mas mesmo assim, Maya produz um, um, um, um feitiço uma hipnose na qual nós temos a ideia de que nós estamos conectados aqui. Existem incontáveis almas. Algumas almas entram no teu corpo. Você acha que você é do Brasil. Então uma alma entra num outro corpo e ele nasce nos Estados Unidos. Existem incontáveis almas. Então a alma entra neste corpo e você vai querer expressar seu falso ego. E isso é natural por conta dessa energia material, da natureza, se não tivessem almas nesse mundo, se você tirasse todas as almas desse mundo, a natureza sozinha não faria nada. A natureza sozinha não consegue fazer nada. A natureza é ativada pela presença das almas. A natureza é a natureza. Mahaprabhu vai dar um exemplo. Quando o teu corpo, quando a alma entra no seu corpo, que é a natureza, Paramatma vem juntos. Eles vêm juntos. Quando a Atma vai, Paramatma também vai. Então, se a atma não está dentro do corpo, se a alma não está no corpo, você pode jogar o corpo no rio, você pode jogar, atacar fogo nele, porque é inútil, não é? Ele é natura inerte, então, quando a alma entra na natureza, por exemplo, nas árvores, nos animais, nos seres humanos. E aí as atividades se manifestam e os sentimentos se manifestam. A diferenciação entre o bem e o mal, o calor e o frio. Quem sente tudo isso? Quem sente calor e frio, bem e mal? Quem sente? A alma? E é o, o corpo é a natureza. Quem está sentindo a natureza? O sentimento vem porque a alma está lá. O corpo não pode sentir. O corpo é matéria, não é? A sensibilidade do corpo, ela existe porque a alma está lá. É Chetan Vastu, se não existe a existência eterna, se não existe um indivíduo, a alma, quem vai sentir se está quente ou se está fria, se está bom ou se está ruim? É porque a alma está dentro do corpo que você percebe essas diferenças. Só o corpo sozinho, sem alma, não sente nada. Então, a magia qual é? Que a, as almas entram em tudo, nas árvores, nos animais, e o mundo se move como se fosse uma mágica, os elefantes, os, as árvores dão fruta, os homens nadam no Ganges, porque a alma guia todos, mas você não tem informação sobre isso. É por isso que o Prabhupada Bhakti disse que essa natureza e todas as almas incontáveis, eles juntos. Não podemos falar de joint venture, de sociedade. Nós teríamos que dizer que a natureza também tem vida. Mas a natureza é sem vida, a natureza é inerte. Mas porque a alma está lá, parece que está tudo ativo atividades em todos os lugares. Porque a alma está lá. Quando a alma não está lá, os seres estão inertes. Mas, para Buhar, dá um exemplo. Ele diz, bem, veja, uma barra de ferro. Ela é preta, escura, fria. Ah, é fria, não é? mas então, se você coloca esse ferro, ferro no fogo por longo tempo a natureza desse ferro parece mudar ele pode ficar vermelhado o preto se vai não é o ferro é preto mas quando quando você coloca o fogo o ferro dentro do fogo porque as propriedades do fogo entram no ferro a propriedade, do ferro entra, do fogo, perdão. a propriedade do fogo entra dentro do ferro. A barra de ferro não tem nada a ver, ela é inerte. Ela não tem a ver com esse processo. Ela não está ativando esse processo. O fogo também é natureza, mas preste atenção. Chirabhakti Nidatakura explicou. O fogo tem uma característica especial. Nós vamos falar disso mais tarde. A mente também é. Um elemento. A mente é matéria. Quando você se torna um devoto puro, a sua mente se torna transcendental. Mas Bhaktis Navitakur diz que a mente é Chidavas. Como Namabas então uma quando uma barra de ferro fica dentro do fogo por um longo tempo todas as qualidades e propriedades podem entrar na barra de ferro e agora a barra de ferro muda de cor ela fica vermelha e ela não está mais fria agora ela está ela pode queimar você o ferro não pode queimar nada, o ferro não pode queimar, mas se o fogo fica dentro do seu fogo, as qualidades do fogo entram no ferro, agora a barra de ferro pode queimar você. Pode queimar qualquer coisa. Marra para esse exemplo. Da mesma maneira, o seu corpo é comparado a esse ferro inerte. E você está em contato com a alma, com a atma, tente entender esse exemplo. É muito bonito. A atma entra dentro do corpo. Um dia nós vamos explicar um trecho específico do Srimad Bhagavatam que fala sobre isso. Estou em contato com a alma, esse corpo, assim como a barra de ferro, que, devido à proximidade com o ferro, ele pode brilhar, ele pode ter, mudar de cor, ele pode queimar, ele, ele adquire diferentes qualidades. Então, as qualidades da alma vão se manifestar dentro do teu corpo. Através dos seus órgãos do sentido, tente entender isso. As qualidades da sua alma, elas se manifestam dentro do teu corpo. E você pode ver todas as qualidades de, de, de, ligadas aos seus órgãos dos sentidos. Nós temos, ouvimos que alguém está falando algo, algo, porque a alma, na sua vida passada, ela trouxe algumas impressões da vida passada. Aquela alma que vem dentro do seu corpo, ela já esteve em algum outro lugar antes e ela desenvolveu alguma, algumas impressões de acordo com esses samskaras, com essas impressões, ah, e considerando que a alma está condicionada, que ela não está totalmente purificada, de acordo com as suas experiências passadas você pode ser cruel, misericordioso, dessa maneira você vai manifestar um determinado caráter. Então, você vai agir de acordo com esses samskaras, por conta da presença da alma. Mas se um dia, pela misericórdia dos Vaishnavas, sua, sua alma se libera, se um dia, pela misericórdia dos Vaishnavas puros, se a sua alma, pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas e do Bhajana, se toda a contaminação se for, você vai descobrir que a sua alma Ela pode ser considerada de chit pura. Case, we about, então, nesse caso, diz Bhakti da Thakur, você realiza tudo. No, no Porque não existe mais no maya. There. Você é só foco e concentração, so, Bhakti. So, então, para revelar o mistério, este segredo, você tem que cantar os santos nomes. É por isso que nós cantamos os santos okay. nomes de Krishna. Muitas pessoas podem dizer que nós somos cultos, eles podem dizer que eles são cultos, mas a, a cultura deles é superficial, inútil, porque eles ainda não, não, não realizaram que a alma é um servo eterno de Deus, que a alma é um servo eterno de Shri Krishna. Enquanto a alma continuar seguindo as ordens da natureza, enquanto a alma estiver sendo guiada pela alma, não importa se ela tem cultura. Então, dessa maneira, todas as divas caminham vida após vida. Eles estão fazendo parikrama, vida após vida. Em vidas infinitas. Eles estão peregrinando pelo cosmos. Shankaracharya vai dizer que a vida faz peregrinação, vida após vida. Às vezes entram no ventre de uma mãe, às vezes morrem. Numa espécie ou em outra, as almas entram e saem dos corpos. De novo você vai nascer, de novo você vai morrer, de novo você vai nascer. Se você for realmente inteligente, por que, que você não faz o parikrama de Vrindavana de Navadupa para parar esse ciclo? A utilidade do parikrama é bhakti, sim. Mas, basicamente, eu posso cortar a minha, a minha, o meu condicionamento. Parikrama é a única maneira na qual você pode tratar através de bhakti todos os seus sentidos. Porque você vai andar, você vai olhar, você vai falar, você vai escutar, você vai sentir. Você pode tolerar o sofrimento do parikrama, as caminhadas, muitos não podem tolerar. Agora nós estávamos falando de pessoas cultas. Vamos dar um exemplo de, Vara, de Varanasi, um professor de Vedanta de Varanasi, Ele dava aulas sobre o Adoita Vedanta de maneira muito convincente. Eu estive lá na Universidade de Varanasi. É uma universidade tem um campus enorme. Então, os estudantes e os professores, às vezes eles vão de carro, vão de moto, vão de bicicleta, é enorme lá dentro. E esse professor, a casa dele é pertinho da universidade, não é longe, meia hora de distância, 20 minutos. E todos os dias na hora do almoço ele vai almoçar e volta para a faculdade. Ele é um grande professor de Vedanta. Um dia, esse professor volta da universidade e ele se senta para tomar prachada em casa. E a mulher vai servir. a esposa dá para ele, o sabji, o sapato e tudo. Mas esse professor, na hora que ele pega o chapati e o sabji e come, ele fica muito bravo. Ele fica muito bravo, ele começa a gritar Não tem sal nisso aqui, como é que eu vou comer? Ele fica muito bravo Ele é um professor, ele não podia ficar tão bravo assim A mulher fala, por que, que eu cometi algum erro? Eu vou, eu peço desculpas, eu ponho sal a mais? Se você der o sal separado, como é que vai ficar gostoso? Esquisito Joga tudo para cima é tão bravo. E a mulher, ela não é muito educada, ela não é muito acadêmica, estudada. E ela fica quieta um pouco. E ela fica observando o marido. E depois de, de uma observação, ela diz: Eu sei que você é um professor de Vedanta. E eu já sei há muito tempo que você é um professor de Vedanta. E você deve estar recebendo, absorvendo o sabor do Vedanta, mas você está procurando o sabor na comida, no chapati, no pão e na verdura. Você não está recebendo o sabor do Brahma, do espírito. Você não é um professor de Vedanta. E o marido ficou sem palavras. Depois que ele ouviu isso, para sempre, seu caráter mudou. Ele não esperava esse tipo de resposta, tão. essa aula que ele recebeu da esposa. Ele não esperava por isso. E essa é a condição das pessoas? Especialmente aqueles que estão tentando controlar as pessoas nos templos. Para eles, Shilakeshava Goswami Maharaj dizia, Aqueles que fazem leis são aqueles que querem quebrar as leis. Se eles não seguem as leis, eles não podem impô-las. Quem segue as leis? Quem segue as regulações? Aqueles que se incumbem às vezes de serem presidentes do templo, não seguem as regras que eles mesmos escrevem para os demais. Todos os ensinamentos de Shila Bhakti, Thakur, Goswami, Prabhupada são todos idênticos aos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. Se Mahaprabhu não estivesse aqui, mas Prabhupada estivesse aqui, nós estaríamos diante um, diante do outro. Mas você não acredita, você quer mudar o Siddhanta, você quer pregar do seu jeito, esse é o seu caráter. Isso é algo muito triste. No Sriman Mahaprabhu, Vai nos explicar. Ontem, Maharaj mencionou que Mahaprabhu queria fazer o parikrama, que por um tempo ele ficou ali no Akrurgat. Então, ele começa seu parikrama, prestando reverências, e Maharaj disse que vai também. Uh, que Mahaprabhu primeiro chega em Madhuvan, depois ele vai para uma outra floresta, Talavan, Kumudvan, Bohulavan. Ele vai para todas essas vans, todas essas florestas de Vrindavana. Então, agora ele vai para uma vilagem chamada Arit, onde o Radha Kunde chama Kunda Estão. Aritgaon é o porque nome dessa localidade, porque Aristasur foi uh, uh, morto ali. Lá. Por isso o nome dessa vila é Arithgaon. Aristasur morreu ali, o demônio. Nós vamos encontrar uma titi em breve, o aparecimento do Radha Kunda. O Radha Kunda é eternamente presente, mas existe o um dia em que ele se manifesta na realidade material. Então, o que nós queremos dizer é que Mahaprabhu vai conversar com alguns homens da vila ele vai perguntar onde é o Radha Kunda e o Kunda? Ele pergunta para muitas pessoas Você sabe onde fica o Radha Kunda e o Kunda? Ninguém sabia. O Mahaprabhu pessoalmente vai até ali, pega alguma água, ele faz estava e glorifica o Radha e oferece o Radha para o sol e depois põe na cabeça. Aí ele vai num campo de arroz ali do lado e faz a mesma coisa, e toma banho com essa água, glorificando o Shamakunda. Então, todas as pessoas. Diz, eles estão glorificando esses campos com morada Kunda e chama Kunda, então é aqui. Talvez tenha desaparecido, porque no Shastra está dizendo que estava aqui. Nas escrituras eles diziam que estavam aqui. Talvez desapareceu de alguma maneira durante os anos, o tempo. Ele parece com Krishna. Ele parece com Krishna. Será que ele é Krishna? Talvez ele seja Krishna. Olhe para ele. E a notícia se espalha em todos os lugares. Não passa tanto tempo assim entre uma coisa e outra. Então, esse Goswami, ele tomou a responsabilidade de reformar os dois lagos, os dois Kundas, o Radha Kunda e o Shamakunda. pela ajuda de um milionário que se rendeu a ele. Então, até Mahaprabhu, ninguém mais sabia onde estavam o e o Chama os lagos que se manifestam para os passatempos de Radha Krishna. O Shemakunda é o próprio Krishna e o Radakunda é a própria Radharani. Está escrito isso no Shastra que o Radakunda é a própria Radharani. Então você vai ter que pegar essa água fazer o achama, pintar a tilaka. Então, nosso Guru Varga, nosso Prabhupada, Bhaknada Thakur, eles vão nos ensinar que o Radha Kunda é idêntico ao Radharani. Então, nós não temos o direito de colocar os pés e as pernas no Radha para tomar banho. Ah, mas meu corpo é material. Mas a gente não tem essa, essa regra, essa, essa benção. Se alguém toma banho no Radha tal pessoa pode receber Radha Kripa, então, o que fazer? Então, se a gente não pode entrar porque a gente ofende Radha se a gente toma banho e, e, e recebe benção, então, como que a gente faz? A gente pega água e põe na cabeça para o Pada Bhaktivedanta ensinou, não tocando o, o lago com os pés. Então, agora a Mahaprabhu decidiu fazer o parikrama de Giriraj, da colina de Govardhana, Giriraj Maharaj. Hoje em dia, a colina tem, o parikrama tem 24 km. Eu acho que naquela época a colina era maior. Ele está diminuindo dia a dia, né? Dia a dia. Ele está diminuindo de altura. Talvez, daqui a 600 anos, a gente não vai encontrar Giriraj Maharaj. Ele vai, ele vai entrar para baixo da terra, porque a maior parte de Giriraj já foi para baixo da terra. Numa estrutura, assim, dessa forma, começa a ir, descer gradualmente, então, o comprimento e a largura também diminuem. Uma coisa feita nesse formato. Se uma coisa triangular desce, o perímetro dela também vai diminuindo. O perímetro dela é largo. Mas quando agora ela está entrando para dentro da terra, o comprimento também da colina vai diminuindo. E, ó, além da altura. É um cálculo simples. Se um triângulo entra dentro da terra, o comprimento do triângulo também vai diminuindo aos poucos à medida que ele vai afundando, é natural agora nós encontramos que Giriraj Maharaj tem 25 km de circunferência Mas antes não era assim a altura dele era tão alta que talvez mesmo ah, quando a sombra de Giriraj, quando havia o, o, o, o pôr do sol no ocidente e o, o nascente era do outro lado, o leste e o oeste, quando o, o sol caía por trás da colina, está escrito, já li esse texto, que a sombra de Giriraj chegava a Bhuteshvara. Buteja tem 22 quilômetros de distância dali. A sombra de Giriraj da colina chegava até Buteja, tão alta que era a montanha. E agora, Giriraj Maharaj está afundando. É um arranjo do Senhor Supremo. Giriraj Maharaj vai diminuindo pela, pela Maldição de Purasta Muni. Eu não entendi direito o nome desse Muni, <risos> perdoe. Então, nós não encontramos, daqui a 500 anos não vamos encontrar nada. Yamuna, Giriraj, Radakunda porque as atividades pecaminosas estão aumentando, tudo isso está diminuindo, o mundo está coberto de atividades pecaminosas, e aos poucos então tudo isso vai desaparecer. Guranga Mahaprabhu se interessava em fazer Parikrama, porque Madhavendra Puripada também fez Parikrama. Ele é considerado o maior pilar da Gaudiya Mata. É aquele Vaishnava para quem a deidade de Gopinata rouba os potinhos de arroz doce. E ele vai dar iniciação para Ishvara Puripada, que é o guru de Mahaprabhu. Então ele segue os passos do seu Param Deva, Mahaprabhu. Então eu preciso que vocês entendam quem é Madhavendra Puripada, quem é Govardhana, quem em Yassinardi Maharaj, a deidade que Madhavendra encontra ali. Então, Madhavendra Puripada, antes que Mahaprabhu aparecesse, ele já era seu associado eterno. Ele está fazendo o um, um parikrama de Govardhana e ele senta perto de um lago chamado Govinda Kunda. Ele não pede comida, nem nada. Sem, se sem ele pedir, se alguém trouxesse comida para ele, desse para ele leite, então ele aceitava, caso contrário, ele não pedia nada. Madhavendra Puripada nunca pediu um pedacinho de chapati, um se de nada. Ele era auto-satisfeito por conta das bênçãos de Bhakti Devi. Ele não tinha aceito, está escrito no Chaitanya ele não tinha sede, não tinha fome. Ele não tinha sono, o corpo dele era prakrata. Depois de fazer o parikrama, ele se sentava. E no um final da tarde, quando a noite estava se aproximando, ele sentava embaixo de uma árvore e cantava seus mantras. Um dia, um rapazinho muito lindo apareceu e disse: Baba. Papai, ou oh, vovô, você não está pedindo nada, chapati, nada, sabe? de... Toma um pote de leite, você pode beber? Madhavinda Puripada falou, Kim, você sabe que eu estou jejuando. Ah, como que eu sei? Aquele já era deidade de Sinarji. Como é que você sabe que eu estou hum, é, jejuando? Aquelas mat matagis, elas estavam tomando água ali do Govinda Kunda e elas veem que você está sentado aí, não pede nada, não come nada, elas falaram. Dá para aquele baba um pouco de leite. Por isso que eu trouxe. Ele dá o leite para Madhavendra Puri. Ele, ele aceita, olhando para o rosto do menino e diz, nossa, eu nunca vi um menino igual a esse. Não consigo acreditar que existe um menino tão impressionante. Era já o próprio Krishna. Ele fala, você toma leite? Daqui a pouco eu volto e leva o pote embora, porque eu estou ocupado. Agora eu tenho que é, ordenar a vaca. Diz o menino, mas Madhavanda Puripada toma o leite e entra em êxtase. E ele fala, esse leite não existe no mundo material, isso é Amrita. Muitas vezes nós estamos bebendo leite, mas o, o, o gosto do Amrita Transcendental nós não experimentamos. Então, o Krishna deu esse leite para Madhavendra Puri, então ele lavou o pote, guardou o pote ali, mas o, o menino nunca mais voltou. E agora de noite, a tarde acabou, ele estava cantando os mantras dele, cantando os santos nomes e, de repente, ele começa a sentir um pouco de tontura. Não exatamente sono, mas ele sonha mesmo assim. E no sonho, mesmo o mesmo menino vem para ele e fala, eu te dei leite. Quem é você? Meu nome é Sinardi Krishna. Oh, Krishna, Madhavanda puripada. mesmo em sonho, fica muito feliz. Ouça, eu estou dentro dessa floresta, Onde? Gopala pega ele no sonho e mostra para ele a floresta. Aqui, ó. Eu estou aqui nesse ponto. E por muito tempo, a chuva e o calor, estão me castigando aqui. Eu estou nesse buraco aqui. Eu estou nesse lugar aqui, embaixo da terra. Então pega a minha deidade, manda cavar aqui e me tira daqui, por favor. Eu estou esperando por você. Eu já estava esperando você, estou esperando você há muitos séculos, quando Madhavendra virá para me servir aqui, está escrito isso, que o Senhor diz isso para ele, estou esperando você há muitos anos, esperando você para que você venha até Vrindavan e que você faça esse serviço, eu quero ser servido por você. E Madhavendra acorda do sono e depois de manhã ele chama os Vrajavassas. Eu tive esse sonho, vamos ver se é verdade. Então eles entram na floresta, começam a cortar os arbustos e descobrem, sim, Sinarji e Krishna segurando a colina de Govardhana estava lá. E Madhavendra Puripada começou a chorar e abraçou a Deidade. E todos os Brajavas muito fortes que foram ali ajudar. E eles pegaram aquela deidade pesadíssima. Era muito pesada a deidade, mas a instrução era que eles levassem ele para cima do, de, de Govardhana. E fizessem um pequeno templo lá. E continuassem a fazer seva para ele ali. E Madhavendra Puripada passa essa mensagem para todos e eles levam a deidade lá em cima, na montanha. E lá Madhavendra Puripada vai lavar a deidade. Depois eles vão fazer a bicheca jogar leite na deidade. Não vou entrar em detalhes agora de Shambhava. Então, depois da bixeka, essa deidade de Gopala Sinardis foi estabelecida ali. E a partir de então, ele estava lá. Mas Madhavendra Puripada, ele vai buscar sândalo pela ordem de Gopala. É um passatempo longo. Muito bem, vamos voltar para Chaitanya Mahaprabhu. Ele queria ver esse mesmo Gopala, esse mesmo Gopala Sinardi, em cima de Govardhana. E ele pensa, Giriraj Maharaja Krishna. Esses são os ensinamentos de Gauranga Mahaprabhu. Como eu posso ver Sinardi? não posso subir em Giriraj se eu colocar minha perna em Giriraj. Ele se transformar em Krishna de novo. Fala, como é que eu vou subir lá? Ele faz o parikrama e pensa, eu não posso subir. Mas eu quero vê-lo. E ele fica dois dias pensando nisso. Sinaji Maharaj faz um jogo. As pessoas vão informar. Que os, que os muçulmanos vão atacar. Levem a deidade embora daqui. Porque eles estão quebrando as muralhas, eles estão vindo para cá. Essa notícia chegou até ali de alguma maneira. Como eu disse, quando o Maharaja era pequenininho, uma vez uma, uma notícia apareceu no jornal. O que, que, que dizia? Alguém. Brincando, disse que um monumento de Delhi, uma torre, uma torre que tem na Vadele. Você já viu? Kutub Mira. Você pode comprar o bilhete e subir lá em cima e olhar toda a Delhi. A notícia que apareceu no jornal: um menino malvado, um menino peralta, ele estava brincando, ele disse que o Tamiru tinha quebrado, a torre tinha caído. E isso Todo mundo acreditou e saiu até nos jornais. Naquela época não tinha né? telefone, celular, mas não era verdade. E as pessoas correram para dele. E a torre ia... ia ia cair. E as pessoas porque ficaram sabendo e saíram correndo e por conta dessa brincadeira desse menino teve as pessoas que morreram, ficaram feridas. Um menino fez uma brincadeira. A torre vai cair. E as pessoas entraram em pânico, saíram no jornal e todo mundo saiu correndo e teve gente que foi pisoteado. Então aqui, pelo desejo do Senhor do Supremo, Chegou essa notícia de que os muçulmanos estavam invadindo Vrindavana. Então eles pegaram, subiram na, na colina, pegaram Gopala e Sinarji Maharaj e desceram. Sinarji Maharaj foi até uma vila chamada Kar Kartuli. Govardhana é. O nome da Katuligaon. O nome da vila. Então, Shinaji vem até da cima da colina, ele desce. e Ele vai buscar abrigo na casa de um devoto, de um Vrajavasa, de um, de um Vaishnava em Katuli. E se os muçulmanos vêm para quebrar a deidade, eles não acham nada e Mahaprabhu começa a dançar. Gopala desceu, vai tomar abrigo em Gatulha, vou poder vê-lo. Que maravilha. Mas é claro que é o um arranjo dele mesmo. Ele é o próprio Sinardini. Quem é Gopala Sinardini? É o próprio Mahaprabhu. Está escrito no Chaitanya Charitamrita. Que os devotos exaltados, Nunca sobem Giriraj Maharaj, take the of Sinaji. Sinaji mas eles tomem o darshan né, do Sinarji. Sinarji faz esse tipo de passatempo de descer. As Vaishnavas não sobem por respeito a Govardhana, mas às vezes se, se, a Deidade desce sozinha por algum arranjo. Os devotos veem a Deidade lá embaixo. Então, uma canta e dança diante de Sinerji Maharaj, desse Gopala que é encontrado por Madhavenda Puri. Então, alguém seguindo a própria mente, está escrito no Shastra, que um Vrajavasi, por amor, te der um pedaço de Viriraj, você pode levar. Mas se você levar sozinho, você tem que ser punido, você não tem o direito, está é escrito no Shastra. E ninguém presta atenção, todo mundo vai lá e vende um pedaço de Giriraj. Então, assim, quem segue as escrituras? Mahaprabhu, então, faz o Parikrama e toma o Darshan de Gopala Sinarji. Ele vai, continua no seu parikrama, na sua peregrinação. Ele vai para Kamandvam, mas não existem informações detalhadas por onde ele passa a partir desse momento, nem no Shetaneshwaritamba, tá? Mas tem algo. Em diferentes livros existem traços de informe, de informação, como Baterat na cara. Nesse mesmo livro que tem informações sobre as viagens de outros devotos, de outros discípulos de Chaitanya Mahaprabhu, então ele viaja e descobre muitas coisas, se Mahaprabhu não tivesse ido a esses lugares, ninguém poderia descobrir os exatos locais de passatempo de Krishna. Então, pela misericórdia de Mahaprabhu agora, nós podemos visitar tais locais sagrados. Ele deixou aos Goswamis essa mesma missão. Estabelecer os locais sagrados gerado de Krishna. No Kirtana está cantado isso neste Kirtana. Está escrito nesse Kirtana. Pela ordem de Chaitanya Mahaprabhu. Desejo de Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Sanatana Raghunatha Diva Goswami, eles descobrem tudo. Antes de Swarupa Goswami, ninguém sabia muita coisa, pois a responsabilidade de encontrar esses lugares foi dada a Sanatana Irupa Goswami. Maharaj já explicou kundas. Nós dissemos, diz Maharaj, que existiam 5.008 lagos diferentes em Vrindavana. Vrindavana um dia estava toda aberta, revelada, mas agora, aos poucos, ela tem se fechado, se contraído. No Dhoparayuga, quando Dhopara Yuga termina, Kali Yuga começa. Nós poderíamos fazer um flashback de Shambhava Naquela época, os cinco Pandavas, eles decidem dar responsabilidade a Parikshit Maharaj e abandonar o trono. Parikshit Maharaj, neto de Arjuna, ele recebe a, a, a responsabilidade do reino de Bharata, do Império Védico. Antes de ir embora, os cinco Pandavas apontam Parikshit Maharaj como rei do país, rei da Índia, da Índia antiga. E Bajaranaabha. So. Grandson. Grand Bajaranaabha was apontado como the king Mathura. <coughs> Bajaranaabha Essa personalidade foi apontado como rei de Mathura. So Bajaranaabha in Ele, Ele estava em Mathura. mas Em Mathura quando Krishna se vai. A matura parece que está vazia. Você sabe o Siddhanta. Quando Ramachandra deixa Ayodhya, ele libera milhões de almas condicionadas. Quando Krishna se vai, Krishna queria liberar todos que estavam imatura, Como Rama faz em Ayodhya. Ele libera as almas da ilusão. Então esse Bajanaba vai dizer, eu sou o rei da floresta de Vrindavana. Mas não tem ninguém aqui, o que, que eu vou fazer? Não tem mais ninguém aqui, eu sou o rei de uma floresta. Então, nesse caso, Parikshit Maharaj decidiu decidiu mandar um, uma população um, um grupo de uma população foi mandada à matura com alguma oferta lucrativa você vai receber doação, terra, propriedades eles resolveram reabilitar essa região, porque Krishna liberou todas as pessoas que estavam lá, então Parishita Maharaj repopula Vrindavana Imatura, mas as pessoas que estão lá hoje então não são verdadeiros Vrajavassas, eles dizem que são Vrajavassas, mas não são, porque os Vrajavassas abandonam a realidade material com Krishna. Eles vieram para a Matura na época de Parikshit Maharaj, e ficaram lá. Os vrajavastas originais sobraram, mas muito poucos. Agora, quando Bajaranabo, ele fica muito triste, porque não tem ninguém ali. E Parikshit Maharaj, então, decide convidar um rishi chamado... Vaixishtha Muni. Eles convidam Vaixishtha Muni. E Vaixishtha Muni, eles oram para Vaixishtha, dizem, Oh Muni, por favor, revele o segredo do, do Vrajadama, porque parece uma floresta. Então ele vai dar instruções para este rei, ali de Matura, Brajaranava. Você vai ter que descobrir todos os locais de passatempo de Krishna. Porque Krishna acabou de ir embora. Você tem que viajar no Vrajadama e descobrir todos os diferentes locais de passatempo de Krishna. Esse é seu dever. Então, pela ordem de Vaishishtamuni, Vajranaba ele se ocupou nesse afazer com os Vrajavasis, eles foram em diferentes vilas ali, na floresta e, foi, e alcançou o sucesso de descobrir, Radha Kunda, Shama Kunda, Giriraj Maharaj, tudo ele descobriu, e Braja, Bajaranaba, ele estabelece deidades muito importantes, como o próprio Sinadji Maharaj, que madhavendra Madhavanda mais tarde vai achar. Ele foi instalado por Brajanaba, por esse rei, que vai su susseguir o trono de Mathura quando Krishna abandona o mundo material. Então, agora Maharaj está falando de Haridevji, de uma outra deidade que foi estabelecida por Brajanaba. Tem uma, uma, uma deidade gigantesca de Baladeva que também foi instalada. por esse mesmo rei. Eu costumava ir lá, diz durante o Parikrama. Então, esse Balaji também foi estabelecido por esse rei. Harideva, Baladeva, todas essas deidades foram estabelecidas por, essa, por esse rei. Então ele fez Buddha o templo, as it, as it, organizou Buddha o puja, it, o serviço, it, tudo. Ele but fez but isso step. Step procurando, passo a passo, os locais dos passatempos de cristo. acha locais de passatempos variados, Shastra, consultando right. o Shastra, right. os Vrajavastis, Sanatana Goswami. Sanatana Goswami fez a mesma coisa. Ele procurava no Shastra e consultava os Vrajavasis porque estava tudo, estava tudo perdido. Então, Maharaj está falando de dois momentos. Um momento é quando Krishna abandona o mundo material e esse rei se ocupa de fazer isso, e depois, 500 anos atrás, Sanatana Goswami faz isso de novo, procurando esses lugares. Então, pelo esforço de Vajranaba, eles catalogam, catalogam esses 5.008 lagos e ele foi fazendo também, colocando escadas, arrumando os lagos, organizando quem e o que participou de tal passatempo, tudo ele procurou no Shastra. Tiveram muita paciência para fazer isso, hoje em dia ninguém tem essa paciência mais pessoas se sentem é, agitadas hoje em dia. Naquela época, eles não tinham nem comida nem água, eles comiam frutas das árvores. Os brajadavis que estavam lá eram muito raros, eles moravam no meio da floresta, nas vilinhas. Então, Brajanaba se ocupou de achar os locais de passatempo de Krishna, logo após o desaparecimento de Krishna do mundo material. Então, a partir de então, Vrindavana estava, é, foi toda organizada, mas antes da chegada de Mahaprabhu, tudo também tinha sido apagado, então, novamente pelo desejo de Krishna como Mahaprabhu, ele vai dar instruções aos Goswamis e eles vão reencontrar esses locais de passatempo que esse rei havia encontrado Logo depois que Krishna havia abandonado o mundo material. Então, Brajadama, Vrindavana, retomou vida por conta dos Goswamis. Vocês podem ver que o rio está diminuindo, que Girajas está diminuindo. Qual é a condição do Yamuna de hoje? Não é mais limpo. Esse é o espelho espiritual que Vrindavana manifesta, porque as pessoas estão cobertas de pecado, então, por favor, tome vantagem nesta vida deste Harikata, nesta misericórdia, quem sabe onde você vai nascer na próxima vida, se você vai receber essa possibilidade de ouvir o Harikata, nadar no Ganges e falar de Goranga Mahaprabhu? Quem tem certeza de que você vai chegar nesse nível? em Navadipa, se você lê os escritos de Bhakti Noda Thakuram o Ganjo já invadiu Navadipa aqui também aqui nós já estamos sentando você não sabe, mas o Ganges já subiu aqui em tudo. O Ganges às vezes passa por cima de tudo aqui. Por sorte, 20 anos atrás, o Ganges ia naquela direção para lá, passava por ali. Hoje, o que hoje é Navadvipa era aqui. O Ganges se moveu. Está escrito no Chaitanya Bhagavata Navadvipa, para do lado de cá. O rio se mexeu. De vez em quando o rio se mexe. Faz um problema gigantesco e muda tudo o que tem aqui. É a minha mesma vida de Chambaba. Eu sou testemunha disso. Você sabe que existe... Rudradripa é uma das ilhas aqui, não Oh, você não lembra? Você não sabe onde é? É lá. Tem Sinanthadwip, uma das dvipas de Navadwipa, uma das ilhas. Lá tem um templo estabelecido por Shilabhakti Prabhupada. Três ou quatro vezes esse templo ficou embaixo da água. Eles levam as deidades para outro lugar. Aí, de novo, eles levantam o templo. Já aconteceu três, quatro vezes na minha vida de Shambhava. O Ganges muda de caminho e tudo é devastado. Ninguém sabe onde você está se acontece isso. Você pode ver que em Harihar Ketra existe esse rio chamado Alakananda. Se você for até o templo de Shirdagoswami Maharaj, você vai ver que ali tem um, um caminho do Ganges, ali no chão, marcado nesse templo. Então, 500 anos atrás ou 200 anos atrás, o Ganges sempre se mexe e muda todo o chão aqui. Agora nós conseguimos ver o nascimento, o local de nascimento de Goranga Mahaprabhu, Prabhu, Yoga Pitsha, Sri Mandir. Nós podemos ir para Chaitanya Math ver o Samadhi Bhaktisiddhanta, Prabhupada. Prabhu Tudo isso foi localizado e escolhido por Bhakti Noda Thakur. Os sarajias de Navaduipa podem ficar bravos conosco mas está tudo nas escrituras, a gente acompanha Paramatola estava do lado de cá o templo de Sadashiva, agora está do lado de lá Vrindavana também é assim então as coisas mudam e passam-se cinco mil anos e você não sabe mais onde são os locais do passatempo de Krishna então isso também eu arranjo para ele poder dar esse seva para os Goswamis Se você for até Madhuvana, você vai ver que o Yamuna não está mais lá. O Yamuna agora já está a 20 km de distância, mas está escrito no Bhagavatam que passava o Yamuna ali. Em diferentes Puranas está escrito que o Yamuna tinha diferentes braços. E mesmo perto de Nandagram. Nandagrao. E agora ela já está a 50, 60 quilômetros de distância de Nandagal. Por conta dessa transformação do tempo. Tudo muda, mas eternamente você deve se lembrar que Vrindavan não se transforma. Vrindavan existe eternamente. Mas é um passatempo aqui. Não tem Yamuna, mas o Yamuna está descrito no Shastra e hoje nós podemos perceber que as coisas mudaram. Então, Maharaj falou de uma, uma bênção que Narada dá para o um seu discípulo na beira do Yamuna também. Então, essas mudanças acontecem para nos enganar, para que a gente não acredite, para Krishna nos testar. Aqueles que têm fé firme conseguem entender. De qualquer forma, eu vou explicar amanhã também. Eu esqueci de explicar o verso. Com o qual nós começamos. Quem se lembra qual era o verso? Amanhã eu vou explicar este verso. The best possible way. You cannot get this opportunity anymore. Try to <clears throat> take advantage.